Livro O Despertar da Imaginação, Capítulo 1, Parte 2 Eu não conheço melhor e mais verdadeira definição de imaginação que a de Blake. Através da imaginação, nós temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, Podemos desarmar e transformar a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos e assim como os mais casuais, se tornando imaginativo quando despertamos para o mistério escondido através dos tempos, que Cristo em nós é a nossa imaginação. Nós descobrimos então que a medida em que vivemos pela imaginação é que nós verdadeiramente podemos dizer que vivemos afinal. Eu quero que este livro seja o mais simples, o mais claro e o mais fraco trabalho que eu possa fazer e que eu possa encorajá-los a trabalhar de maneira imaginativa para que você possa abrir os olhos imortais dentro do seu mundo do seu pensamento onde você vê a todos os desejos do seu coração como um grão maduro pronto para colheita Eu vim para que tenham vida, e a tenham em mais abundância. João 10, versículo 10 A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como o sentido da nossa imaginação. O mistério que está oculto pelos séculos e gerações, é que agora foi manifestado aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória que é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27 é a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. Todo homem é Maria e a luz a Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, é porque ele a interpreta erroneamente como um acontecimento cósmico, histórico ou biológico ou biográfico, e os novos exploradores da imaginação não ajudam chamando-lhes de mente subconsciente ou inconsciente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar a sua confortável, porém falsa, ficção no tradicional. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo e em seguida Moisés exclamou — Ouve agora, rebeldes! Será que teremos que fazer jorrar água desta pedra para vós saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com o seu cajado, e imediatamente dele jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Números 20, versículo 10 e 11. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal sentirá o toque da vara de Moisés e como a pedra no deserto de Zim, jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade e todos os que beberem do cálice oferecido viverem vida de acordo com esta verdade, irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como um bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história e nem em qualquer forma eterna. Ele só deverá ser achado como a imaginação daquele em que quem a sua presença se torna manifesta. No próximo áudio continuaremos com a parte 3 do livro O Despertar da Imaginação, no capítulo 1, Neville Goddard.